doença. É uma coisa que deixa a gente muito triste e mexe com a nossa paz, principalmente quando é uma coisa que acontece com as pessoas que a gente gosta, com os nossos familiares. Eu estava conversando com um amigo hoje e a avó dela estava passando por um processo, um processo cirúrgico bem complicado. E isso fez com que ela ficasse bem, bem balançada, bem chateada com tudo que aconteceu. Né? Graças a Deus, a avó dela é, conseguiu passar por esse processo com sucesso mas toda a família ficou preocupada todas as pessoas envolvidas ficaram preocupados é, todo mundo realmente conhece a avó dela de perto ficou sensibilizado é, amigos da família é, outros parentes que não são tão próximos enfim e é muito provável que você talvez já tenha vivenciado alguma doença de algum parente ou se ainda não vivenciou é muito provável que você talvez sequer saiba qual vai ser a sua reação quando isso, quando isso acontecer não, não estou desejando que isso aconteça mas caso isso aconteça e esse vídeo de hoje no vídeo de hoje eu quero falar sobre como você pode como você pode fazer a manutenção das suas emoções como você pode é, se cuidar de si próprio enquanto estiver passando por um momento de doença seja seu mesmo ou de algum outro familiar porque nesse caso ainda questão física é muito importante que você possa cuidar do seu emocional, do seu mental e do seu espiritual também. Embora a gente é, dê muito valor ao nosso físico, à nossa aparência, é, existem teorias que dizem que nós temos basicamente quatro tipos de corpos. Né? Então, corpo físico, corpo mental o emocional e o espiritual então a doença muitas das vezes ela só atua no corpo físico é exatamente por causa disso que muitas pessoas às vezes conseguem se recuperar de câncer de outros tipos de quadros muito ruins porque os outros três corpos são alimentados eles conseguem receber saúde e com isso acaba influenciando nesse outro quarto corpo, que é o corpo físico. Então se durante esse processo de doença, né, vamos usar o exemplo de uma pessoa com câncer, se nesse processo de doença essa pessoa ela desenvolve espiritualidade, ela consegue é, fazer uma boa gestão das emoções e ela consegue controlar a mente dela, os pensamentos dela para pensamentos positivos, de alegria, de paz, já foi comprovado que a cura acontece, né? mesmo curas inexplicáveis, é, inexplicadas aí pela ciência né? Então, se você estiver passando por um momento de dificuldade Ou você estiver com algum parente, seja pai, mãe avô, avó, alguém próximo de você que esteja passando por esse momento de doença, é, invista nas suas emoções, tire um tempo para você, é, respire, relaxe, ouça uma música que te faça feliz, ore bastante, né, busque um auxílio espiritual também, independente da religião que você siga. É importante que você é, simplesmente se apoie na sua fé e acredite que, assim como vários outros casos, que no seu caso também, no caso da sua família também, a cura, é, o processo de, de recuperação da doença também irá acontecer, beleza? Se tratando do corpo mental, você esvaziar sua mente de preocupações, esvaziar sua mente dos pensamentos ruins, pensamentos negativos, porque esses pensamentos eles não vão resolver o problema eles não vão então, da mesma forma que uma doença ela acabou se instalando nessa sua, na pessoa querida e você não teve o controle sobre isso muitas das vezes o processo de recuperação ele vai acontecer independente da sua vontade né? é um mix de, de, de, de fatores, né são vários fatores envolvidos o fator médico, o fator realmente eu, da própria pessoa querer a cura e o fator ah, divino aí que realmente está fora do nosso controle então Cabe a você, na verdade, ter confiança. Você confiar que, lógico, levar o seu familiar nos melhores profissionais e confiar que tudo vai acontecer da melhor forma que tem que acontecer, porque tudo existe por um, por um acaso a vida e a morte. Enfim, não estou dizendo que o seu familiar vai morrer, mas é, tudo, tudo acontece por um, por um motivo tudo acontece por, por por uma razão e se você simplesmente na, no campo mental esvaziar a sua mente e deixar as coisas acontecerem como elas precisam acontecer é, sem se preocupar excessivamente eu tenho certeza que que você vai conseguir é, até passar mais paz e tranquilidade para outra pessoa que está passando por esse processo é o campo emocional então muitas vezes Desesperados, entram em pânico, não acabam não lidando muito bem com a situação. Mas se você é a pessoa que está de fora dessa situação, cabe a você realmente passar segurança para quem está dentro, segurança para quem está vivenciando esse momento ruim. Porque se você não passa segurança, nem né, imagina como outra pessoa vai ficar, outra pessoa vai entrar em desespero também. Então você precisa ser o porto seguro dessa pessoa nesse momento de doença. Você precisa gerar, você precisa é, transmitir paz transmitir emoções de bem-estar para essa outra pessoa, para que ela acredite que o quadro dela irá mudar, para que ela acredite que a saúde dela irá reverter. Nós, somos, é, nós, nós temos um processo de cura biológica, de cura natural. A partir do momento que a gente machuca a nossa pele, é, o processo de cicatrização acontece. Se a gente come uma coisa estragada, o nosso corpo tende a expelir isso. Se a gente bebe algo ruim, né, nosso corpo tende a expelir isso. Quando a gente fica com febre, a gente fica com calor, para o calor eliminar a doença. Então, o nosso corpo ele já é preparado para a cura, naturalmente falando. A gente consegue potencializar isso através de processos, procedimentos cirúrgicos, medicamentos, ervas, fitoterápicos, enfim, a gente consegue potencializar isso. Só que o nosso corpo já é naturalmente programado para isso. Então, a partir do momento que você compreende isso, você consegue dar um suporte emocional a si próprio e também oferecer um suporte emocional a outra pessoa que, uh, que precisa daquilo também. Tá? E a última, o último ponto a ser trabalhado, o corpo o espiritual, você realmente se dedicar a uma prática que possa é, te elevar um novo nível de consciência, que possa fazer com que você enxergue que existe algo muito maior, né? algo muito maior que, que doenças, que fome, enfim, que qualquer tipo de dificuldade. E que é, esse, é, essa, esse algo maior, né, Deus, ele vai te ajudar, vai te apoiar, se você estiver realmente disposto a, a ouvir o que você precisa ouvir e disposto a desenvolver a sua vida espiritual também. Então, é, basicamente isso, o um processo de doença é uma coisa que a gente não goste, não, ninguém gosta que isso, que isso aconteça, mas... É, se você simplesmente trabalhar todos esses aspectos dentro de você, você vai conseguir ajudar muito mais o seu familiar do que simplesmente sendo reativo à doença também. Simplesmente ficando triste, ficando fora de si, enfim. é Muitas das vezes você precisa vai precisar ser o apoio da outra pessoa e se você estiver passando por esse processo, você também vai precisar apoiar a si mesmo, porque... É, quando as outras pessoas não estiverem próximas de você, você vai estar com você 24 horas por dia, 7 dias por semana, o um ano inteiro. Então, é muito importante que você também esteja bem centrado, bem focado naquilo que vai te ajudar a esquecer o processo de doença e se concentrar apenas na sua recuperação, não se concentrar apenas na saúde também. É como eu falei num vídeo anterior, às vezes é muito difícil, é meio que impossível a gente olhar para a esquerda e para a direita ao mesmo tempo. Então quando a gente está olhando só para a doença, para a dor, para as coisas ruins, para o peso e tal, a gente não consegue manter a nossa mente na cura, na solução, no processo de recuperação, na paz, na tranquilidade, no amor, na alegria, na esperança, enfim... Então, escolha o lado que você quer ficar e desenvolva a sua mentalidade, as suas emoções e a sua vida espiritual, beleza? Todas elas vão ter um impacto no, na vida física, no seu corpo físico e com certeza o seu processo de recuperação ou de algum parente que você tenha, seja pai, mãe, enfim, será muito, muito, muito melhor, acredite, beleza? Se você gostou dessa dica, aproveita e se inscreve aqui no canal. Comente também a sua participação, é muito importante. Como foi para você ter reagido à doença de algum familiar, enfim, o que, é que você fez. Até para deixar uma mensagem de incentivo também para as pessoas que assistem os vídeos aqui. Bom, esse foi o vídeo de hoje. Até o próximo vídeo. Um grande abraço e tchau, tchau.